Cara, tem tá um negócio que, pariu, que é do caralho meu. também. Tem tantas coisas legais. Cara, conta a história do Vai Lavar o Pau na Pia, mano. Você é maravilhoso. Cara, pior que essa Você história... tá lavando o pau na pia? Pior que Você essa é história já aconteceu cara, comigo, de verdade. Cara. Isso é muito bom. Mas cara. Vou... Me pegaram lavando o pau na pia. <risos> é essa, <risos> Numa festa. Porra, cara. É. Caralho. Vai Lavar o Pau na Pia. Como assim, cara? Tu lavou o pau na pia! Cara, pinha, cara aquilo ali foi espontâneo, não tinha no roteiro. Como eu tava com a sunga de Nu. Mas você lembra dessa história? É, não? a gente tava gravando no Clube Pinheiros. Olha aquele ali é no Clube Pinheiros. Olha só, no, na NATA, Alistano, a gente lavou o pau na pia no Clube Pinheiros. <risos> Lembrando, <risos> lembrando que é o um pau Vamos colocar difícil, isso de... Né? Maravilhoso. De, como Lá, que faz de... Corte. Corte. Lá eu veio, lavei o pau lavei na pia no Clube Pinheiros. Pinheiros. No Pinheiros, pronto. pronto. <risos> Não, o que acontece é o seguinte, a gente estava na... Era o nome do quadro, era Clube da Luta. Então todo lugar do clube saia porrada. Os caras saiam na porrada por qualquer motivo. Clube da qualquer Luta. Canto, é. canto. É. Aí eu tava com aquela sunga de nu. E eu fiquei andando no, no vestiário. Famosa sunga de nu, né? Lembra? É. Depois... Sim, Aí, que é o bom que vocês botavam, né? Isso. O bombrilzão pra mulher e com é. o homem é uma, uma piroquinha. É, gente. de isopor Aí eu fui, <risos> eu fui eu tava com aquela porra, esse cara rindo pra cacete, deu com aquela porra, só com uma camisa e o um pintinho assim, né? Então eu vim andando, o cara olhava rápido e falava, porra, que merda, tá pelado aqui? Eu levava um susto. Aí eu falei assim, porra, qual que vai ser o motivo da briga nessa cena? Porque era tipo o roteiro era meio pauta, né? Quando eles eram mais curtinhos, a gente deixava só ah, o texto de, é. de diálogo pra, pra hora. Pra gente soltar na hora. Então, assim, treta dentro do vestiário. Aí tô eu lá com aquela porra, falei assim, porra, já sei, Fosso, vou lavar o pau na pia aqui, <risos> esse, pau, esse pau de pano aqui, essa piroca de pano, vou lavar o pau na pia e tu me cobre de porrada. Fala assim, que porra é essa aí? Tá, tá lavando o pau, pau na pia? pia? Carajo, é. aí, pau. Caralho, isso é, isso é muito clássico, cara. Eu, que, que o eu... jeito que fala, né, é. velho? Ai, meu irmão, tá lavando pau na pia aí? O que, irmão? Tu tá lavando pau na pia? Você sabe que lavar o pau na pia. <risos> Você sabe que depois, uns dois anos depois, eu fui numa festa em Petrópolis, fiquei muito louco, cara. E aí, cara, aquele espírito de zombeteiro, né, cara? meio Porra, E aí me trataram mal na festa, os donos da festa. Aí eu falei quê, assim: caramba? ah, me trataram mal, me, me, me deram uma esculachada lá, falou assim: Não, você tá é convidado e tal, não sei o que Eu falei: Porra, desculpa. Um era convidado legal, não, não, não era convidado. Ah, então, para tá explicar. <risos> Aí, porra, eu falei assim: Ó. Eu vou no banheiro, né? Pô, eu olhei o banheiro, porra, pia é linda pra caramba, assim, cara, porra. <risos> sabe, cara, banheiro Carrara. de casa de tia-avó, assim, sabe? Sei milionário. Porra, não, burri velho. É. Você não repetiu pô, a você... história não, do, do, do, do Miquitor, não? N velho. Não, eu mijei na pia. Deu uma mijada na pia. Só que aí eu tava mijando na pia, eu não tranquei a porta. Puta ah, tá que... A mano. mãe da dona da festa, Nem mano. Fudendo, velho. Me pegou mijando na pia, velho. Puta que... pariu. Tava... E rindo pra caralho, sozinho, mano. <risos> mijando na pia. Abriu que é isso? Eu fui escurraçado da festa. É, imagino, né, <risos> escurraçado, você mano. Imagina, né? Escurraçado. Imagina ela toda pia. vez que vai Não. levar a mão na pia, o cara... Não é que é na balada, na, é, na casa. É, normal. Era na casa. ajudando. Tava, tava Tava judiando, meu. Tava me depredando. Judiando, né? Tipo, mano. eu vou numa festa é. na tua casa e eu mijo na pia, velho. É. E tua mulher me pega. Bom, vocês já viram, né? Quando for me convidar, <risos> põe câmera no banheiro, porque eu já, mijo, eu já caguei <risos> <Perfeito>. no Mictório <risos> e mijei na pia, porra... É um perigo ir no banheiro, cara. O cara, esse tá é um aqui clássico... Pariu.